Oi pessoal, aqui é o Giripoca. e segunda-feira dessa semana, semana passada eu não postei vídeo também, eu não postei vídeo, semana, como eu já falei, semana passada também não, porque eu tô, eu tô no, no ensino médio agora, eu tô tendo bastante tarefa de casa, tenho escola, eu não tô tendo tempo direito pra gravar os vídeos, então eu vou passar a postar um vídeo por semana em vez de três, vai ser só um, pra não... Tipo, ter menos, mas também não postar nada por semana, eu postar um por semana Então Então deixem o like E se inscrevam no canal Logo no começo, porque assim Se vocês deixarem pra, pro final vocês vão esquecer Então vamos pro vídeo que, Ah, esqueci de falar o nome do vídeo Que é Países representados no Minecraft Vamos ver Por mil cair Estados Unidos, vamos dar um deserto aí. E tem um botão, botão preto. Talvez tá alguma coisa com petróleo ou. né, ó. Drop, é, gota de, de óleo. Eu entendi a skin, não. Só tem as coisas da bandeira, né? A única coisa que eu entendi. Tem uns tanques de guerra e a bandeira deles. Eu fiquei meio perdida mesmo. Aí agora é a Rússia. <risos> Olha o livro, gente a Bíblia. É o simul do comunismo. Manifesto comunista. Tem mais pessoas, deixa eu ver aqui as pessoas. mike e Frederick. Não considero como é que fala o, o sobrenome dele. Mas são essas duas pessoas aí. Eu, sei que eu, eu acho que eu sei que ela é uma e eu não sei que é a outra. E, nossa, isso daí foi tudo vodka. Tem bastante vodka aí, E quatro pão só. É só de tipo, a, a náusea dele, gente com náusea, e eu não sei quais eram os outros. Austrália. vou <risos> pôr o nome de no um negócio. Que Dinnerbone, caso alguém não saiba, se você põe na name tag e você nomeia algum animal com esse nome, esse animal fica de cabeça pra baixo. Então, tá não esse negócio que a Austrália se ter tá no, no Esféreo Sul, mas não faria mais sentido ser a Antártica, porque estaria realmente, entendeu, de vez pra baixo, entre aspas, não sei, mas é a Austrália. Talvez você vai ter uns bichos estranhos, assim, já que é a Austrália, né? Aí é um monte de aranha. E tudo que vai começar pra baixo. Menos o a mão e o... Aquela... Hot... Ai, eu bati aqui na mesa, desculpa. O hot bar Não sei se é o meu que chama, mas aquele negócio colocar que fica um... Agora é Malta, que é uma, ah, uma ilha pequenininha. Com duas pessoas. Olhei as Ilhas Virgens. Nem sabia da existência disso daí. Tem ali uma mulher que tá se vendo. Mas se fosse um espelho. Eu não entendi isso daí, não. A China, os carvão. E nós temos morcego aí do nada. E na, na China. Mas tudo bem fazer bloco de carvão vai sair bloco de diamante. Handling. Eu não sei o que é handling. Fez na China. Aí, bloco de diamante. Pronto pra vender. E aí vendeu tudo, no bloco de diamante que na verdade é carvão, mas tudo bem. Né? Aí é o Chad, que caso, que, caso alguém acha que essa tá a bandeira errada, não está é a bandeira errada. É porque o Chad e, Rome... e a Romênia têm o mesmo, mesma tipo as mesmas cores nas bandeiras da mesma ordem. É só tipo um com uma cor um pouco mais escura, mais claro, mas tipo, é muito sutil a diferença. Muito pequena a diferença achou aí um diamante. Ah, tá, ah. você tá vendo aqui, ó, ó? Olha aqui nesse cantinho aqui, ó. Tão vendo isso daqui? Então, aqui, isso daqui... É... é, é que, que, que, que o nome do país inglês é Chad. Em vez Chad, é Chad. E aí tem uma, um, um estereótipo, assim, não sei, de... de de pessoa que também se chama Cheddar. fez esse, esse negócio, né? Que tem tipo, esse cabelo loiro num moicano. nem sei como é que eu chamo esse negócio direito. Porque não tá exatamente moicano, eu acho. Eu acho, né? Não sei. Mas acho que fez esse negócio de olho azul e tal. Enfim, com blusa rosa. Depois pesquisam aí. Eu vou... Nova Zelândia. Tem um monte de teia Tem um monte de teia mesmo E, e assim, se tiver escuro pra vocês, é você escuro pra mim também, né? Dá pra ver as teias Tem aí um monte de teia Tá pegando tudo, meu que Ele só quebrou e deixou as teias lá, né? Ele não pegou as teias Aí ele limpou tudo Nossa, gente Que piada ruim Ai, que piada ruim, gente Essa foi ruim Essa foi ruim de verdade Porque se vocês... O nome do... Deixa eu voltar na hora que ele mostra a placa Tá aí, ó Que, que é o nome do país é Nova Zelândia que interessa New Zealand. E aí ele tem escrito Velha Zelândia. Aí ele tirou todas as teias. E aí ele vai escrever Nova Zelândia. Ai, que piada ruim, gente. Ai, desculpa, eu tô com.. Sempre tô com sono nos vídeos. Vocês perceberam, né? Que eu sempre tô bolsa nos vídeos. Mas. É, se vocês gostaram, deixem o um like, se inscrevam no canal, deixem as notificações de novos vídeos nos comentários e até o próximo. Tchau!